Neste mundo existe lugar para todos, e a terra é rica. E pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos. somos o Estado para ir além do Estado. <risos> Nós somos o governo para, para nutrir a utopia de que um dia a gente pode viver sem governo. Só há a possibilidade de ir para frente, em outras palavras, de experimentar. Porque não há razão para voltar. Atrás no Brasil. Nosotros não aceptaremos que se nos prive de nenhum de esos direitos. Nosotros não renunciaremos a nenhum de esos direitos. Porque para vivir, hay que ter liberdade. Y para tener libertad hay que tener tiempo.